Localização é tudo na nossa vida, não é verdade? Pois no Green Life Parnamirim você pode dizer que vai ter tudo pertinho, bem pertinho mesmo a poucos metros, mais de cinco grandes redes de supermercados várias farmácias, padarias academias, lava jatos caixas eletrônicos, dá pra fazer tudo a pé e se quiser sair de carro ou ônibus até o trânsito ajuda você pode ir daqui à Arena das Dunas ou as praias do Litoral Sul sem pegar nenhum semáforo e ainda tem toda a estrutura da Grife, Green Life da Constel um verdadeiro condomínio clube sem igual a aqui em Parnamirim. Garanta logo o seu apartamento de dois ou três quartos em torres com elevadores e toda a qualidade que só um constel tem. Afinal, há 30 anos todo mundo sabe, para morar ou investir é melhor se for constel.